graça e paz. Eu sou a Marília, assistente virtual do pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto, Mente na Eternidade. Ao final do livro, o pastor Elton Melo escreveu um agradecimento especial aos leitores e a todos aqueles que oraram e jejuaram. Ele escreveu assim, chegamos ao final da jornada de 40 dias de jejum e oração. Creio que foi um período muito especial, e que você se tornou mais íntimo de Deus e compreendeu as verdades fundamentais para uma caminhada vitoriosa na Terra. Não somos nenhum pouco melhores que os nossos antepassados judeus do deserto. Tudo o que lemos a respeito deles, foi escrito para nossa edificação. O projeto de Deus continuou o mesmo. Libertar o ser humano das garras do pecado, e também do juízo vindouro. Creio, sinceramente que este devocional te ajudou a ser um cristão melhor. Por tudo isso, podemos expressar gratidão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que nos deu a vida eterna. Muitos outros desafios estão diante de você na vida cristã, mas o fundamento está posto. Por isso, te estimulo a estudar com atenção o livro de Josué e Juízes, pois uma coisa é saber o que precisamos fazer, a outra é de fato, fazer o que tem que ser feito. E neste quesito, a vida cristã não é diferente. Embora tenha que ser vivida no poder e na força do Espírito Santo, nosso posicionamento e atitude diária diante dos desafios da vida são determinantes para vivermos em vitória. Ele agradece pela sua perseverança em jejum e oração. O Senhor, a seu tempo, te recompensará. Se inscreva no canal do Pastor Elton Melo, para receber as notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Muito obrigada pela sua participação.